O cliente me chamou aqui, substituir o cabo dele de câmera, né? Reparei aqui quando eu olhei o, o elevador e vou mostrar pra vocês, ó. Olha como é que tá isso daqui, ó. ó. Aqui, ó. Já está arrebentado. Já está arrebentado. Aqui é o cabo de comando e aqui é a outra porta que já está pra enrolar aqui no cabo de comando. Então a gente vai substituir... A gente vai substituir isso e vamos ver como é que vai ficar esse resultado aí. Tá? Até já. Seis, qual foi o resultado do trabalho aqui, da troca do, do cabo? Ele fica totalmente independente. Eu já retirei o cabo que tava parte caiu ficar aí trabalhando. Perdi. Valeu, gente. Obrigado. mais um bom aqui na Paulo? É é isso aí, São Paulo. Bom, eu queria saber agora de cara o senhor, como é que foi a nossa instalação. ok? O que, que o senhor viu lá? O que, que o senhor tá com esse cabo aí na mão? Esse, esse, esse, esse cabo aqui foi o que foi olhando. Preso. Olha pra boa. O senhor achou que estava causando risco? Muito. Muita coisa? Estava arrebentando a toa esse cabo. Qual a frequência? Muito ruim. Muito ruim, né? E agora? Um, o que a agora é mudança que tá abogado, eu uh, e a mudança tem não agora. E aí mais? Tá boa mesmo? Ótimo. O senhor recomenda a gente? É. Boa tarde. Obrigado.